E agora, sem mais delongas, vou chamar aqui aquela pessoa que você, vocês amam. Toda vez que ele vem aqui, vocês vibram e choram e se emocionam. Então, eu chamo vocês agora o meu querido. Ele é filhinho de mamãe, tá? É filhinho, eu tenho muito orgulho dele. É muito amor que eu tenho por ele. E. Ah, não, eu vou contar isso quando ele estiver aqui. Vamos chamar o Dan! Dan! Oi, Oi boa noite, bom dia, boa tarde Eu tava falando assim, que eu tenho muito orgulho de você, você é vinho de mamãe E sem falar que foi eu que te trouxe para a primeira live, né Dan? Foi Gente, a primeira Oi. live do Dan ele fez comigo <risos> Todo a primeira live, lá. lá no quarto, lá no meu antigo quarto, lá em Corrente Piauí Meu Deus do céu, as paredes pintadas, a casa já tava toda pintada Cara, Meu quarto não, não tinha mais espaço para pintar. Eu acho que ainda tem, não tem, cara, aí no canal a, a, live? a, a, a tem, live? Tem, as pessoas a ainda estão olhando e estão comentando ainda. O pessoal está tá procurando que todas as lives com você. <risos> e não que só o quarto está pintado, agora o rosto do Dan também está pintado. Daniel, o que, que é isso no seu rosto? Tá lindo. <risos> Mostra, isso aqui, o que gente, que é. é a unificação ancestral com a minha versão Atlante. Tá? a minha versão Atlântica. a versão de Dharani, Atlante, ela, nesses últimos dois dias, três dias que se passaram, o planeta recebeu uma forte energia, não sei se vocês sentiram sintomas bem mais fortes, perceberam a ressonância Schumann, que ela deu uma aumentada nesses últimos dias, foram entradas de energias altíssimas, de altíssima vibração 5D, para ativar, reativar aspectos ancestrais específicos, tá? Em determinadas sementes estelares. Eu, no caso, como eu sou uma semente muito ancestral, foi reativado outras memórias e eu comecei com essa aqui da testa, vocês sabem, né? Esse aqui é o começo, que esse aqui é o símbolo de Atlântida. Lá em Atlântida, para quem não sabia, eu, eu tenho muito... Muito bem as memórias. Lá em Atlântida tinha esse símbolo no portão principal de ouro. Tá vendo? Ó, que é tipo um, um, um, o tridente de Poseidon, mais ou menos. Esse aqui tá eu lindo. comecei com ela. Aí eu recebi hum. nessa atualização dessas energias que entraram para me terminar ela. Que na verdade ela é isso aqui completo. Ó. Que tá? linda né? Uhum. Isso aqui é ela completa. Então já tá terminada. Então eu já tô, tô com novos códigos Atlântides Ancorados. Quem passar por mim da, desses últimos dias, dessa última semana para a frente, vai receber a energia mais intensa, vai perceber. Inclusive, eu fiz um atendimento presencial. A Kelly nem sabia que eu fazia presencial. Não, de, uma, de uma amiga que de João bem. Pessoa, que ela vai. Ela tá aqui na live. Ela, ela, ela tá aqui, a Edna. Um beijo pra Edna. Adorei conhecer beijo, ela pessoalmente. O gato fez reiki nela, gente. O gato. Ai, Enquanto que coisa eu tava aí, é fofa! enquanto eu estava enviando a energia para ela aqui, ela sentindo forte, calor, aumentou, suadeira, aquela coisa, e o gato com a mãozinha lá no braço dela, ela achou ah, incrível. Que coisa linda. Tomara, tomara que se ela tiver ouvindo, ela, ela fala aí como foi a sensação. Mas é a isso, gente. A gente veio para ser o que a gente é. Isso aqui não, não tem nada a ver com vaidade ou com quem tá ligando para quê, ou querendo também aí porque o povo vai dizer, eu vim para ser quem eu sou. E é, é isso que, isso que é eu e é. a Kellen, eu a Kellen e todos os outros terapeutas que estão aí nessa jornada conscientizando você, estamos aqui para nos tornarmos tá, tá, e, tá nos, e nos unificarmos com nossas versões superiores. Eu já estou já nessa caminhada já. Tá lindo, lindo, lindo, lindo. Hoje hoje eu recebi uma mensagem que eu tive que dar tanta exato que eu não sabia se era um xingo ou se era um elogio. Foco. A pessoa falou assim para mim. Kéria, eu tô fazendo o seu curso dos 21 Dias de Conscientização e eu percebi que você é uma pessoa muito eclética. Aí eu falei, eu vou procurar entender que isso é um elogio, tá? Porque é eclética, eu sou multifacetada, eu tô sempre mudando, né? E conforme vocês podem perceber, gente, se vocês forem é, no meu Facebook, eu assim, procura ver, muitos anos atrás, eu sempre, toda vez que eu adentro um portal, toda vez que eu adentro uma nova energia, eu sempre mudo. Porque o nosso exterior, ele, ele vibra e ele, ele reflete aquilo que a gente tá, tá por dentro, né? Então, toda vez que eu tive uma morte ou dentro de um portal, nossa, eu mudei totalmente. Em 2019, por exemplo, de 2019 até 2022, eu não usava maquiagem, eu não pintava o cabelo, eu não pintava as unhas. Por quê? Porque eu tava trabalhando o meu ego. Né? Então vocês percebem que os meus vídeos Eu estou totalmente ali Natural, natural, natural Mais natural não posso estar tá do que naquele curso de 21 dias Que vocês vê, né? Então aí depois da minha morte agora em outubro Eu voltei totalmente diferente Porque o ego está ego equilibrado então agora eu consigo, consigo alimentar o ego de novo, porque eu sei que eu vou estar alimentando a alma, e eles são todos fundidos, então tudo bonitinho, né? Então assim, a gente vai mudando conforme a nossa consciência vai mudando também. E eu sou muito eclética. <risos> eu vou fluindo com as energias, e o importante é que eu me sinto bem. Hoje eu estou loira, amanhã eu posso estar tá com cabelo pink, posso estar tá com os olhos de uma outra cor, roxo, sei lá, mas assim, eu sempre fluo com as energias, eu sempre fui assim desde que eu sou criança, sempre. Eu sempre mudei, Dan, eu sempre tive cores diferentes de cabelo e de olhos, tudo, mas porque eu gosto disso, eu gosto de estar tá sempre mudando, é conforme aquilo que eu estou sentindo, e agora eu estou muito bem, estou muito bem com o meu ego, meu ego está totalmente bonitinho, está lá no lugarzinho dele. <risos> e o importante, sabe que o que é o mais legal? É que antigamente, eu sempre fui vaidosa, mas antigamente, quando eu me vestia, quando me arrumava, eu ficava pensando assim, será que eu vou agradar as pessoas? Será que as pessoas vão me achar bonita? Hoje não, hoje eu faço pra mim, hoje eu vou na frente do espelho, ai, eu tô tão bonita, tô tão legal, porque eu sei que quando eu sair na rua, eu só vou ver pessoas que são eu. É tudo eu, outra perspectiva de mim mesma. Então não tenho por que eu sentir vergonha, ter medo de julgamento, ter, ter medo de que as pessoas riem da minha cara, que fale alguma, fale alguma coisa, porque são tudo eu que tá lá fora. E quando você aprende isso, caramba, é uma paz que você sente, você não sente mais vergonha, você não sente mais nada, é tudo, você vive pra você, né, Dan? A gente vive pra nós, você vive pra você também, né? É vivo pra mim, vivo pra mim e a gente vai, é... cada, vez que, cada vez que passa o tempo, cada vez que os, o, as energias vão mudando, né, se alternando, você vai se aproximando cada vez mais de quem realmente você é, a sua verdadeira, o eu sou, né? Ele vai se acoplando à sua parte física. Que a gente é que está subindo na escala evolutiva para encontrar com eles que já estão lá. Apenas nos aguardando, nos aconselhando, nos puxando, né? Hum. E aí é isso, como é que você vai chegar se você não se despir do ego, da vergonha, do medo, do julgamento, né? Você tem que apenas, simplesmente, ser você em essência, mostrar aquilo que você realmente veio fazer, e fazer, e seguir. E ser feliz, nós temos que ser feliz, temos que nos amar. E aí a gente acaba, a gente tá indo, a fluindo, se vocês perceberem, estamos fluindo no nosso tema, né? Relacionamentos da nova terra. O quão importante é, é saber que um relacionamento transparente, real, aquele, aquele relacionamento do amor incondicional, primeiro começa por nós. Que se eu não me aceitar do jeito que eu sou, se eu não me amar do jeito que eu sou, se eu não tiver o amor próprio, claro que eu não vou encontrar a pessoa que esteja no mesmo nível que eu. Né? Eu, eu vou encontrar sempre uma pessoa que vai sempre ficar que, que eu quero que ela tampe o buraquinho que eu tenho dentro de mim. Não é, Dan? Tipo, se eu for insegura, né? Se eu, se eu não achar que eu sou bonita, se eu não me amar, se eu, se eu ter vergonha de alguma coisa, se eu tiver medo de alguma coisa, eu sempre vou encontrar uma pessoa que vai vir me confirmar de que eu estou certa de ser insegura, que eu estou certa de ter medo, né? Então, eu só vou sofrer, na verdade, se eu não trabalhar em mim. Então, para que eu tenha um relacionamento de, da nova terra, é necessário trabalhar primeiro em mim. E é sobre isso que eu e Dan estamos aqui para falar hoje. Como serão os relacionamentos da nova terra? Será que eles serão o mesmo que a gente está acostumado aqui, Dan? Olha, os relacionamentos da nova terra com certeza estarão serão, né, bem diferentes do que a gente observa hoje em dia porque não tem lá, lá na, na, na quinta dimensão não vai ter cobrança, não vai ter Desespero, não vai Comparação. ter ansiedade. Comparação, porque a gente já vai estar tá fortalecido quanto a isso. né Ciúmes, essas questões todas que existem, né? Que a gente até acha que está curado. Ah, eu tenho um relacionamento bem, estou curado, meu, meu namoro é perfeito, meu casamento é maravilhoso. Mas será mesmo, será mesmo que está realmente curado, né? Olha para questões... Internas profundas, porque o ego ele tende a dizer: Olha, tá tudo bem, tá tudo ok, pode ir que tá tudo certo. Mas se você olhar de fora, você acaba percebendo que tem muitas fraquezas emocionais, sentimentais, muitas questões ancestrais ainda que estão sendo limpas. Essas novas energias que vão adentrar o planeta daqui para frente, essas próximas semanas, é elas vão causar uma liberação maior de situações traumáticas presas, profundas. Se preparem vocês, e o baú ele vai ser ali vasculhado, ele vai ser limpo, emocionalmente, principalmente, sobre questões emocionais. Muitos aqui, muitas aqui, já tiveram é, processo é. de traição, já traíram no passado, e essas energias, elas ficam armazenadas ali no corpo emocional, que precisa ser limpos, para a gente poder seguir mais fluido e para você poder se compatibilizar com alguém, futuramente, e encontrar aí a sua, o seu relacionamento ideal, né? a, a, a, a parte que vai não te completar, porque você não está quebrado para que ninguém te complete, mas que vai estar ali, lado a lado, somando, em, em, em parceria com a jornada, caminhando ali um é, ao lado do outro, né? Dan, agora você tem essa consciência, né? Eu acho que agora, se você, você não está apressado para conhecer a sua... A sua Minha chama gêmea. A metade... Que, Darani que me disse, para com essas Dara disse que está <risos> bem aí na live. Darani me falou que vai estar tá bem na live. Não, a sua, a sua, a sua tampa da laranjinha, né? Você não tá com pressa não, né? Porque com essa consciência aí, a gente não fica com pressa, a gente simplesmente flui. gente nada, nada. Agora, curiosa, tô curiosa. Como que Acho. Daniel, como que era Daniel antigamente? Você era chato, né? Com meu Deus do céu, apaixonado, Pegajoso. meu irmão. Pegajoso, ciumento, taurino, ciumento, Maria, sai de baixo, me afoga. <risos> É. Uhum. se demorasse de responder Deus, Deus do céu, socorro, socorro, socorro você ficava olhando sofri... o celular o tempo todo sofri, minha filha, sofri uma vez eu conversei com um amigo meu o nome dele é lá, é lá do Piauí aí ele encarnou, né? Ele encarnou não, como é que chama? É, incorporou encarnou. uma ele incorporou uma, uma pomba gira, é. como é o nome? Maria Mulamba, até te chamei antes da live Maria Mulamba ele Falei. me chamou de Maria Mulamba no começo da live ai meu Deus, tá Tá perdoado, filhinho. Aí, aí encarnou, né? Aí ela veio falar comigo, né? Não sei se quem já foi em terreiro de urbana, só que não foi em terreiro de urbana, foi na casa dele. Ele é que é um bandista e que tem essa de, de incorporação. Aí a gente foi, porque eu nunca tinha ido e achei interessante, né? Mexer com magia, eu sempre gostei. Aí eu fui lá. Aí foi numa sala, assim, foi conversar com todo mundo. Deu na cara lá de uns três amigos meus, cara de relacionamento, não sei o que, tomar cuidado ficando com um e com o outro. E aí, quando foi a minha vez, ah, Mariela, ah, ah, não sei o que, não sei o que, me puxou lá pra frente. Disse, esse aqui, esse aqui, ele sofreu, apaixonado, não sei o quê. Levou muito tapa na cara pra aprender. Falou na frente de todo mundo lá, e eu, meu Deus, do céu. <risos> enfim. Oh, meu Deus muitas outras coisas, inclusive, que, que teria um relacionamento aí com uma pessoa e tal, da magia também, o um mago, Atlante, não sei o quê. Mas eu não fico pensando nisso, não. Um tempo atrás aí eu pensava, ai meu Deus, será que será que é esse mago Atlante, não sei o quê? Que me falaram lá atrás. Mas agora você começou a trabalhar em você, né? Curou? Curei, então curei tá essa tendendo. questão, essa. Falha minha, essa, essa minha necessidade de ter alguém é uma solidão inconsciente que o, que o ego gera. O uhum. que que você está sentindo falta em você que você precisa que uma outra pessoa preencha? né Então, é um uhum. processo bem fundo. Gente, ó, vou dar uma dica de, de, de o que me ajudou a superar e entender. Soba, subam no lugar alto. Se alguém morar perto de algum monte, de alguma algum lugar alto que tenha natureza, floresta, um monte, um, sei lá, um morro, e medita lá em cima, sobre essa questão. Vocês vão ter uma conexão bem forte, por conta dos elementais que ficam em locais altos, tipo montanhosos, natureza. Os elementais que ficam nesses locais específicos, eles são muito bons em te ajudar a curar essas questões sentimentais, emocionais de relacionamento, entendeu? A maioria é tudo trauma de vida passada. É, porque assim, eu, eu, Karen, <risos> sem essa consciência oh. de hoje, eu era a pessoa mais chata do mundo no relacionamento. Porque eu sou aquele típico chaveirinho. <risos> Tem que ficar ah, tá sempre, é. tá sempre grudado, tem que estar tá sempre grudado, tem que estar sempre dando atenção, 24 horas por dia, junto, junto, junto, além de estar junto, 24 horas, ainda tem que mandar mensagem, além de mandar mensagem, eu tenho que mandar áudio. <risos> Aquela é. pessoa super tá chata, Tá fazendo né? o quê? Demorou de responder, tá já tá com outra. Eu vou atrás, eu, eu sei que o seu celular tem rastreador, eu vou te achar, eu vou te achar. Não, eu sou muito, nossa, e eu sempre procuro pessoas que sejam assim, melosa, que fica, que fica sempre grudado, que eu sempre precisava, eu era muito ah, chata, Maria. mas eu tenho que falar uma coisa, olha só, eu nunca, é a primeira vez na minha vida agora, exatamente agora que eu estou sozinha, é a primeira vez na minha vida, gente, vocês não sabem como eu tô, tô aprendendo, vocês não sabem como foi um desafio para mim, Chegar aqui em setembro, acho que foi em setembro que eu mudei para esse apartamento, né? Meus filhos não estão todos os dias comigo, porque eles vão para a casa do pai também. E aí, os dias que eles não estão em casa, vocês não sabem o desafio que foi entrar aqui em casa e perceber que eu estou sozinha. Eu estou sozinha, meu Deus do céu. Agora eu tenho que fazer as coisas sozinha, ler um livro sozinha, porque eu lia sempre com o meu marido, né? Todo livro que a gente lia era sempre junto. Eu li, eu li uma página, ele lia outra, sempre juntinho, assim, aí de repente eu estou lendo o livro sozinha. Eu vou na cozinha, vou comer sozinho. E aí eu vou para a cama, sozinha. <risos> Ai, que desafio que foi essa, essa época, mas eu estou aprendendo tanto, gente, pela primeira vez na minha vida sozinha, assim. Como eu estou aprendendo a me conhecer, a me amar, a me valorizar, a ter tempo para mim, né? Mas isso que é legal a gente falar, porque eu sempre fui muito sonhadora. Até hoje eu sou Cinderela, até hoje. Não, eu acho que eu nunca vou desligar isso de ser Cinderela, de de encontrar o príncipe encantado, eu nunca vou desligar isso na minha vida. Mas eu era muito assim, de, de sonhar com o príncipe encantado, com a família perfeita, por quê? Tudo isso, gente, é uma criança interior machucada. Todos esses sonhos que a gente tem de, de, de encontrar alguém, para completar a gente, para fazer a gente feliz, é uma criança machucada. Então, eu cresci, vendo meu pai minha mãe ali, na maior, pega-pega, meu pai, eu ouvi meu pai traindo minha mãe, meu pai que, que bebia álcool, meu pai que fazia isso, fazia aquilo, e eu falei, gente, eu não quero isso pra mim, não quero. Eu, eu cresci totalmente assim, traumática de, de família, então eu falei assim, eu quero formar uma família feliz, eu quero formar uma família perfeita, comigo não vai acontecer isso. né? Então quando você resiste muito a alguma coisa e você não cura aquilo, o que, que você acha que você vai manifestar lá fora? Né? Então como eu tinha muito medo de ser traída Eu só me envolvia com pessoas que me traíam. Sempre com pessoas que me traíam. Como eu tinha medo de pessoas que bebiam Nossa, sempre vinha aquelas pessoas que, que tinham alguma coisa com álcool né? Então quando a gente não cura algo dentro de nós Algum trauma de infância É exatamente aquilo que a gente vai trabalhar quando a gente crescer E a gente vai sempre manifestar algo que a gente não quer Que a gente nunca quis na nossa vida Então eu tive agora a possibilidade e eu falo para vocês, em 2019 eu tive uma, uma morte, que foi a morte mental de crenças, mas as emoções e os sentimentos ainda estavam ali, ainda estavam ali enraizados nas, nas células, né? E quando eu tive agora a morte em outubro de 2022, foi quando realmente foi tudo bonito, todo aquele sentimentos de criança que tem medo de traição, tem medo disso e trauma daquilo, aquilo tudo foi deixado lá. Então agora, por isso que eu vim com uma nova consciência, eu vim brilhando de forma diferente, porque a grande mazela do planeta Terra são os sentimentos, né? São os sentimentos, porque a gente cresce com algum trauma, a gente não consegue curar e vai levando. Na adolescência, na fase adulta, aí casa, aí repassa para os filhos, então assim, por causa de sentimentos que não foram curados, né? Então por isso que é tão importante isso que o Daniel está fazendo, que eu estou fazendo um tempo onde nós estamos sozinhos, pensando em nós, nos valorizando, nos conhecendo, para que, quando eu estiver com uma outra pessoa, e o Daniel também, para que a gente não tente se completar, porque é impossível o outro fazer a gente feliz, é impossível o outro completar a gente, nós já somos seres completos, a gente só tem uns buraquinhos de traumas de infância, que nós mesmos, mesmo temos que tratar. E não o outro vir e curar, né Daniel? Porque quando a gente vai lá fora buscar essa felicidade, esse amor, essa, esse sonho, toda essa ilusão aí de chama-gêmea e alma-gêmea, não adianta. Quem vem para o meu canal, que está todo iludido e fica tudo sonhando e voando na maionese, vai chegar aqui eu desmistifico todas essas coisas. Esse negócio de alma-gêmea e chama-gêmea aí é coisa de Hollywood. Quem vai lá para a fonte? Quem recebe a verdade da fonte sabe que nada disso é, existe. Nada disso existe. Tudo isso é uma historinha, uma narrativa. Então, para vocês que estão aqui no meu canal agora, por causa de relacionamento, para querer saber de chama gêmea e de alma gêmea, eu corto, porque isso não existe. Tá? Então, eu estava conversando com o Daniel agora. Está mó modinha agora de vender curso para atrair chama gêmea. Músicas que são vendidas para... Que você encontre sua alma gêmea. Tá Subliminar. virando um comércio. É, mensagens subliminares para encontrar alma gêmea. E o pessoal tudo comprando, tudo maluco aí atrás de alma gêmea e chama gêmea. Gente, alma gêmea e chama gêmea. Todos nós somos almas gêmeas. Parem para pensar. Todos nós somos de uma mônada. E todas as mônadas, lá onde elas estão, no plano monádico, todas as mônadas são entrelaçadas uma com a outra, é uma rede de mônadas. Então, todos nós somos almas gêmeas. Não existe essa separação. Nós temos o nosso grupo de almas, as nossas uh, almas gêmeas de grupo de alma. Não significa que eu tenho que encontrar uma das extensões para coisas amorosas. porque Nós só manifestamos aquilo que tem afinidade energética com a gente. E não é questão de alma gêmea, é afinidade energética. Então, para que eu seja feliz, como a pessoa do meu lado, quem tem que ser feliz primeiro sou eu. E não eu vou encontrar agora uma alma gêmea, uma chama gêmea para que eu seja completa. Isso é ir em direção ao sofrimento. E isso não tem nada a ver com a nova terra. A nova terra é transparência total, é amor total, é verdade total. Quando somos verdadeiros conosco, aí sim estaremos prontos para um relacionamento de nova terra. O que, que você acha disso tudo, Dan? É exatamente isso aí. A gente precisa liberar, né? entender, por mais que tem muita gente que diz que ah, é difícil ficar só, estou só por tanto tempo, não sei o quê, mas tem um motivo. Gente, a gente não pode esquecer que tem mentores, todo mundo tem mentores à nossa volta e que estão observando nossa caminhada, estão cuidando da gente de todas as formas que eles podem às vezes eu fico até com dó dos mentores, né? Porque é, é um trabalho bem complicado. <risos> Há casos, inclusive, de mentores que desistem dos seus mentorados, dos seus pupilos, quando a, são muito troca teimosos. Troca de mentores. Troca de mentores, troca viu? É então não uhum. é fácil você sair daqui do plano achando que vai encontrar lá o céu, a maravilha. Vai. Vai estudar, vai hum. trabalhar, vai fazer um monte de coisa lá do outro lado também. Não é só aqui, não. Não, vai, vai se transformar primeiro. Vai se tornar a pessoa que realmente você é, a sua essência verdadeira, aqui. né? Aqui. Tira essas máscaras aí. Aqui, né? primeiro. Aqui, por quê? E aí, Todos nós somos provenientes mais... da estrela, né, Dan? Todos é verdade, nós somos provenientes é da estrela. Mas aqui a gente é filho de Gaia. É verdade. E aí, com é. isso o que, que acontece? As pessoas começam a entrar em depressão por se sentirem só, por estarem só, por não ter o relacionamento que queria, ou por não ter nenhum tipo de relacionamento. Então, se apegue com vocês mesmos, entenda que tem mentores à volta. Ah, eu não vejo meu mentor, eu não ouço meu mentor. Precisa ouvir nem nem... nem, nem, nem, nem. Você só precisa se conectar energeticamente, sentir intuitivamente que tem ali um ser do seu lado que está cuidando. Observe as sincronicidades. Quem é que tem, tem? O pessoal começa vendo as horas iguais, por exemplo. Além disso, é um empurrão para você ver as outras sincronicidades que tem por trás também, que é da movimentação é, é, da vida em torno. O que, que muda, o que, que não muda. Como é? Você tá no fluxo ou não tá? Como é que você tá emocionalmente? O que que ainda precisa ser limpo? Tá dando um morro em ponta de faca? Com relacionamento furado? Com relacionamento errado? Tá na cara que tem que largar, né? Aí tem gente, ah, eu não quero soltar meu marido, eu não quero soltar minha mulher, porque não sei quantos anos de casado, não sei como é que vai ser, tem os filhos. Os filhos é os que tem a proteção maior dos mentores, são os filhos. Principalmente quando são jovens. Então não se preocupe não. Como é que os filhos vão ficar? Preocupe-se com você. O resto vai tudo se encaminhar. É. Porque o ego costuma criar uma narrativa, uma história que vai ser assim, assim, assim, se acontecer isso, isso, isso. Não cria nada. Só faz o que tem que ser feito e deixa que o, o universo toma de conta. Ninguém vai ficar... Uhum a deriva, jogado, sem, sem abandonado, né? É, e tem uma coisa que está acontecendo também agora, e vai, vai fortalecer agora nesses, nessas próximas semanas. Como vocês sabem, eu vejo a malha magnética, né? A gente trabalha lá com os cilindros, o que, que os cilindros fazem? Eles é, vêm com a força total da verdade, é, é uma limpeza que é feita com os cilindros de transmutação, de toda a ilusão, de toda aquela energia negativa de pensamentos, de cegueira espiritual, né? Então a verdade vem, a luz vem, e quando a luz alcança o nosso coração, aí vai começar todo o transtorno em casa, porque as pessoas vão começar a ver aquelas sombrinhas que elas, elas têm dentro dela, e uma das, das coisas que vão, vai ser mais trabalhada é o relacionamento em casa, porque se não houver uma transparência, não adianta que a pessoa não vai conseguir voltar para a essência dela. Então, quando você, por exemplo, vive numa casa, tá? Com seus filhos, com seu marido, e nessa casa não há uma transparência. Vocês, um coloca uma sombrinha na, na mente do outro, porque imagina se for olhar o que está na mente do outro da guerra, né? <risos> Se a gente for ver o que, que um está pensando do outro, pelo amor de Deus, não ativem a telepatia enquanto vocês não se curarem. Então, enquanto não houver essa transparência em casa, ninguém vai conseguir voltar para sua essência. E o que, que a espiritualidade está fazendo? trazendo a verdade, a luz. A luz está vindo com tudo no coração das pessoas. As emoções estão sendo totalmente remexidas. Esses tsunamis que estão dando lá fora, é porque as pessoas estão sendo remexidas por dentro. O que, que vocês estão sentindo nos últimos dias, minha gente? Caramba, não sou só eu aqui não, que estou com a minha frequência aqui com o meu corpo vibrando. Todo mundo está passando por isso agora. As emoções estão sendo mexidas porque as pessoas estão em uma cegueira vivendo uma vida de ilusão, ai, casamento, família, vamos comprar casa, tanana, tanana, tanana, tanana. Disneylandia, Hollywood, <risos> chama gêmea, porque eu tô com a minha metade, de repente vem a verdade, Boa. meu Deus, eu não tô feliz nesse casamento, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu não tô feliz com a minha vida, o que, que eu tô fazendo com a minha vida? E aí você começa a perceber tudo aquilo, o que, que vai acontecer com você dentro de você? Vai vir um rebuliço de emoção que você não sabe nem onde começar, e agora? Né? Então vão haver muitas, muitas separações Porque não é uma coisa má a separação O que é mal, o que, é, o que adoece as pessoas É ficarem em uma situação empurrando a barriga Achando que um dia vai melhorar Ou achando que tem que ser assim porque essa é a vida Casou, assinou, é pra, até que a morte nos separe Eles vão, vão ficar juntos Não é assim Os relacionamentos até hoje Até há pouco tempo atrás Era kármico, né Dan? Agora os relacionamentos não serão mais kármicos, os relacionamentos serão missionários. As pessoas irão se encontrar para a missão que tem que ser feita aqui e não mais por causa de um karma. Toda vez que você se encontra com uma pessoa e tem um relacionamento com ela, é exatamente para você saber o que você precisa melhorar em você, é um karma. Só que agora acabou essa era do karma, agora veio a era da luz. E para entrar na era da luz é só através da verdade. Aonde é que você ainda está mentindo para você? Aonde é que você ainda está se auto-sabotando? Aonde é que você ainda quer encontrar a alegria lá fora? Né? Então essa verdade vem remexer com todas as nossas emoções. Então quando vocês percebem que, nossa, agora está feia a coisa, agora não consigo mais ficar em casa porque eu estou me sentindo mal, as pessoas precisam colocar para fora aquilo que estão sentindo. Elas precisam conversar, precisam ser transparentes. A nova terra é transparência. Transparência é amor. Verdade é amor. E a nova terra é a quinta dimensão. E se todos querem essa consciência, então precisam trabalhar a verdade em si. E essa luz vem chegando, rasgando tudo aquilo, aquilo que não não pertence mais para esse novo mundo e uma das coisas são os relacionamentos chega de relacionamento tóxico chega de relacionamento que você tem que empurrar com a barriga acabou a gente a gente continua em um, em, um, em uma vida de sombras de karma porque é escolha nossa porque agora a gente não precisa mais né Daniel agora é paz agora é harmonia agora é amor é alegria gente Agora, é alegria. Quando duas pessoas estão unidas, elas precisam estar unidas pela alegria. E não por causa mais de um karma, ou de um ter que completar o outro, ou de um precisa do outro, não. É alegria. As pessoas precisam fazer a missão com a alegria juntas. Então, quando eu me preparo, quando o Daniel se prepara, né? A gente fala, não, nós somos completos, nós somos plenos, somos felizes assim, sozinhos e com alguém. A gente se prepara porque... A gente sabe da nossa missão, então a gente não quer mais ficar procurando lá fora alguém que nos complete. Aí sim, a gente vai vibrar tanta plenitude, que a gente vai encontrar uma outra pessoa que tem a mesma energia, que também não precisa de ninguém para fazer ela feliz, ela é feliz por si própria. Aí quando duas almas dessas se encontram, gente, é uma explosão de alegria. Aí a gente só tem o que fazer, a missão para fazer. E a nossa missão é manifestar o amor compreendem? Esse é o relacionamento da, da nova terra, manifestar o amor juntos, através da alegria. Né, Dan? Através da alegria, através do amor. Livres, livres, seja livre, viva. Tem pessoas que estão no relacionamento, acham que já viveu, está vivendo a felicidade. Tem sim seus momentos felizes, tem seus momentos de alegria, mas os da nova terra, eles é serão assim de uma completa estruturação em alegria e felicidade, como como nunca já se viu antes, porque precisa dessa energia, né? A, a, o planeta Terra ele vai estar tá numa frequência diferente, compatível apenas com frequências altas de vibração de amor, de alegria, de felicidade e nos relacionamentos, não para um completar o outro ou para um fazer o que tem que fazer pelo outro e vice-versa, não. Pela conexão e a estrutura, né? Uhum. A estrutura mas, mas energética é... que vai ser criada. <risos> se você encontrar um namorado agora, como é que você vai ser com ele? Você vai ser diferente de verdade? Eu vou derrubar ele. <risos> Brincadeira, assim, gente. Não, assim, se você tiver alguém, você, você acha que você realmente vai ser diferente? porque? Não, eu, eu sei... não. Eu vou ser igual eu sou hoje em dia. Porque eu sei que eu continuo sendo Cinderela, eu não consigo mudar isso. Tipo assim, eu continuo. Ah, sendo tipo, grude? Ah, eu gosto de Careca. Ciumenta? Eu de ah, Careca. Não, cimenta é, não, cimenta eu... não, cimenta não, não, não. Mas assim, tipo Cinderela, sabe? Ah, eu quero ler livro junto, eu quero ficar aceitada junto, eu tenho um bonitinho, fofinho. Um <risos> isso eu não Eu mudo, acho que eu sou que nem é você dela. também. Eu acho que eu sou que nem você também. Mas. <risos> ah, sei lá. Muda algumas coisas, mas eu sou bem parecido com... nessa questão aí. Mais é, carinhoso, eu, dando... eu sou bem mais carinhoso, né? É, porque mais assim carinhoso. as pessoas falam, nossa, mas você ficou fria? Não, gente, eu continuo a mesma coisa. Só que o que muda é o seguinte, eu sou feliz sozinha. Eu sou feliz sozinha. Então, quando eu tenho alguém do meu lado, se é para ter alguém do meu lado, né? Se é para ter alguém do meu lado, que, que compartilhe das mesmas coisas que eu gosto. Eu adoro o é. grude, eu adoro, adoro fazer coisa juntinho, assim, então tem que fazer as mesmas coisas, né? Tem que ser, tem que ser assim. Agora, esse negócio de não, você me completa, eu não consigo mais viver sem você, eu não sou nada sem você. E disso eu tô Na fora, eu tô fora, eu não sou mais assim. Isso, eu era muito assim. Ah, eu não consigo ficar sem você, pelo amor de Deus, nunca me abandone. Né? Que, que, que sofrência! <risos> isso eu sei que eu já mudei, isso eu mudei. Se eu é percebo verdade. que não, tem que, tem que ficar correndo atrás de carinho, de, de amor. Hum. Ninguém vai ficar só. É isso, essas coisas... Se for, se for para precisar é ficar só. só, é um momento de cura, essa solidão. Ah, mas já tem tanto tempo que eu tô só. Vai durar o tempo que for. O pessoal quer resolver tudo num momento de, de uma única vida. Gente, foram muitas vidas, muitos traumas, muita coisa lá atrás. Quando eu falo nos meus atendimentos, a pessoa me pergunta, você consegue ver quantas vidas eu já tive até aqui? Aí vou lá, tan, 400 e pouco, 300 e alguma coisa, isso tudo eu digo, o quê? E eu ainda acho pouco. É. Aí empata tudo isso pra cá, de, de, se for puxar só de questão relacionamento, por exemplo, de trauma, só dessa parte de relacionamento, porque um trauma também se conecta com outro trauma também, né? Aí, Sim, a informação, é ela cresce, a bola, de, gera uma bola de neve, gera uma bola de neve. E aí, quer resolver é tudo. Ai, eu tô sozinho, eu tô sozinha há muito tempo, de uma única vida. Agradeça, é nessa única vida que você tá limpando várias outras questões, de várias outras tempos aí, sabe-se lá, Deus, o que que aconteceu lá atrás, então é tipo é. aí entra também a, a famosa misericórdia divina, né? Você teve uma chance, você está tendo uma oportunidade de liberar. Então não tenha pressa. Seu mentor, seus mentores, seu mentor sabe o que você sente, sabe da necessidade de se ter um relacionamento. Você tem é uma ninguém, necessidade. Ninguém nasceu para ficar sozinho. Ninguém nasceu é. para ficar sozinho, né? Porque Vai quando ter um a gente determinado desseu... Quando a gente desceu aqui, quando a gente saiu, da, quando nós nos estendemos da nossa alma, nós viemos sempre de dois, porque precisa sempre de uma energia positiva e negativa. É sempre uma é. feminina e uma masculina. O, então, o yin e o yang. Então a gente não, nunca desce sozinho. Então a gente não veio aqui também para fazer trabalho sozinhos. Só que é. a, gente, a gente precisa entender que a gente sempre vai manifestar aquilo que é igual a nós né, então se eu quero ser feliz, primeiro eu tenho que ser feliz no relacionamento, se eu quero ser feliz no relacionamento, primeiro eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser a própria alegria, aí a pessoa que eu for manifestar tem que ser igual, é igual, esse negócio de oposto se atrai, não, é o, o igual, igual se atrai, né, e as pessoas ficam nesse negócio de é, tá num casamento, a energia de um tá aqui em cima, a energia do outro tá aqui embaixo, não tem mais comunicação <risos> e, e quer continuar lá, sabe, então assim, é isso que está começando a ser trabalhado hoje em dia. O que, que é importante? É importante continuar com uma instituição familiar? Ou é importante a gente voltar para a nossa essência? O que, que é mais importante? Né? Então são todas essas crenças. Ai, mas eu casei a família toda, ninguém vai aceitar. Meu Deus, quem vai me sustentar? Sabe? vem, vem aqueles medos, né? Aquelas inseguranças. Mas, mas meu sustento vem do marido. Sabe aquelas coisas? Eu escuto muito isso. E aí vem aquela coisa. Caramba... Todos nós temos a capacidade de sermos independentes. Quando a gente volta para a nossa essência, a gente tira uma força de dentro de nós, que vocês não têm ideia, uma... vem um leão de dentro de nós, porque é a nossa força, é a fonte, o amor. O amor é capaz de tudo, né? Então, nós não precisamos depender de ninguém para ser feliz. Nem de dinheiro a gente depende dos outros, não precisa. Nós somos todos capazes de sermos independentes e felizes por nós mesmos. E aí, quando nós somos alegria, né? vivemos tão bem é claro que tem uma pessoa preparada para a gente porque as energias elas se atraem né mas que seja igualzinho e não mais para que a gente seja feliz com outra pessoa claro que quando eu vou na praia com o pôr do sol eu quero uma pessoa do meu lado para ver o solzinho comigo é tão, eu vou fazer minhas caminhadas aqui na floresta e para fazer caminhada sozinho seria tão bom com uma pessoa do meu lado mas, assim, eu não fico com pressa procurando. A gente, a gente simplesmente foi, né? O importante é que tá eu certo. esteja bem comigo mesmo, né? Tá tudo certo. É isso aí. Deu, que é que mas, assim, tá. relacionamento de Nova Terra relacionamento de Nova Terra é muito legal. <risos> não é? Ai, Fala aí. É a nova vibração, né? A gente vai estar tá o sistema ele vai passar por um, uma modificação geral tanto físico como energético, já está passando, né, gente? Então, as, as novas energias que que estarão vibrando, que vão chegar, recém-chegar aqui no planeta, daqui para frente, vai causar o que Keren falou. Aquele que está incompatível, que está por um fio, relacionamentos aí, casamentos, vai, vai romper, vai romper. Não vai ter jeito, porque vai ficar muito pesado. A incompatibilidade vai ser muito grande energética e aí vai ter só a opção mesmo de optar por você viver a sua vida ser feliz não viver um relacionamento tóxico abusivo que você doa mais do que a outra pessoa nem que seja tóxico e nem abusivo mas que você tá ali mais fazendo se movimentando mais do que a pessoa tá percebendo que a pessoa não tá assim então na mesma conexão que você do mínimo ao máximo de situações, nesse, nesse termo é, relacionamentos, vai ser remexido, vai, vai passar por um reajuste. E as energias vão fazer isso, vão causar isso, né? Vocês devem isso, estar gente. sentindo, né? Falar, é falar energia... Do... Nada nada aqui em casa tá funcionando. Tudo que é eletrônico, por exemplo, o nosso fogão aqui é totalmente elétrico, né? As coisas, as luzes, os meus ring lights, tudo assim, puf, simplesmente queima. A internet minha, que é a conexão, os meninos tiveram mal dor de cabeça aqui hoje para tentar arrumar a conexão de internet. Nada tá funcionando. Desde quarta-feira, que aconteceu aquilo bem estranho comigo na quarta-feira, né? Mas eu já sei o que aconteceu, tá? Quarta-feira, eu vou estar com o Glauber e a gente vai conversar sobre isso. Desde que aconteceu aquilo na quarta-feira, a minha frequência fez assim, ó. E agora eu fico vibrando o dia inteiro. Eu vibro o dia inteiro, gente, vocês não têm ideia. A minha, a minha frequência tá muito alta, a energia tá muito alta. Hoje eu fiquei deitada aqui no chão, da minha sala. Tirei o tapete, deitei no chão, fiquei com as mãos assim, igual o Cristo Redentor. E eu coloquei um monte de peso no meu corpo. Porque eu vibro, gente, que vocês não têm noção. Quando eu tô andando assim, pra, eu não sinto o chão, eu vou meio que flutuando, sabe? E as coisas, nada funciona na minha casa. Tudo vai, tudo vai pifando aqui. <risos> então assim, gente, a energia está muito alta. As pessoas me mandam mensagem contando para mim os sintomas que estão sentindo, tá? A vibração, todo mundo está sendo modificado energeticamente. O campo vibracional está mudando. Se o campo vibracional está mudando, é necessário que a mente de vocês também mude. Não fiquem na mente velha. Flua junto com essa energia, saiba das mudanças que precisam ser feitas. Essas, essas energias estão vindo para clarear o que precisa ser clareado dentro de nós. O que é que eu preciso ainda mudar dentro de mim? E se as pessoas não mudarem, Daniel, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão cair em uma depressão. Se as pessoas não seguirem o fluxo agora da nova energia, elas vão ficar meio malucas. Elas não vão compreender o porquê que o corpo não está mais aceitando alguns é, alimentos, porquê que o corpo não está querendo dormir mais tanto... Por que está acontecendo tanta diferença? Elas não vão mais se adaptar ao novo mundo e vão ficar malucas, elas vão entrar em uma depressão. Então, flua com essas energias, olhe para dentro de você, veja o que é necessário mudar, né? Trabalhe essa verdade, é verdade dentro de você. Né? Vai na frente do Espírito e fala, caramba, onde que eu estou me auto-sabotando ainda nessa vida? O que que eu ainda tô, eu ainda tô, Por que que eu ainda estou sobrevivendo, fazendo todos os dias as mesmas coisas? Sabe o que eu escutei muito essa semana? É, eu achei isso tão bonito, as pessoas me escreveram assim, Karen, toda vez que eu vejo, que eu via você dando risada, que eu via você, isso me irritava muito. Eu, eu olhava ah, o eu vídeo dando risada, eu até desligava o vídeo porque isso me irritava muito. Só que aí elas me falaram, é, mas depois, com o tempo, eu fui trabalhando isso dentro de mim. Então, gente, tudo que irrita vocês lá fora é o que você precisa trabalhar dentro. E isso também é relacionamento kármico. Tudo aquilo que te irrita na outra pessoa é o que você precisa melhorar dentro. Né? Então eu achei tão lindo isso, as pessoas estão sendo eu trabalhadas. Comentário. Né? <risos> e tem muitas pessoas que vê o dando risada, que vê o feliz, e que querem de todo o coração ser assim também, mas não conseguem. Então irrita quando elas veem outra pessoa, né? Então, gente, continuem trabalhando a verdade de vocês, vocês vão ver como as coisas vão ficar mais leves, vocês vão se sentir livres, e a liberdade, o desapego é o primeiro Sim. passo, tá? Para a consciência de quinta dimensão, o primeiro passo é o desapego. Quando você desapega, você se liberta. Quando você se liberta, você sente paz. Quando você sente paz, você sente alegria. E quando você sente alegria, você é o puro amor. pessoal. É Olha, tem uma pergunta aqui. ó. Pessoas como vocês, que já estão muito além de nós. Não, isso não é verdade, Mark. Veja não, a, a última live com a Marise. Veja a última live. Eu quero e Marise. Lá eu explico bem essa questão. Vocês ainda sentem vontade de se relacionar? Claro que sim, gente. Meu claro, Deus, eu sou humana. Eu e Dan. Nós e Dan somos respirando. humanos. Temos nossas <risos> necessidades também. Claro. Gente. Eu, eu sei que logo, logo eu vou ver Dan acompanhado. Sei, Vai, tá sentido. perto, Darani, Darani, Ai, não. Darani, não, Iago. Gente, Iago é meu mentor. Pra tentar só, gente, ó, desenvolva uma técnica. Não é nem uma técnica, é uma técnica interna, assim, de intuitiva. para vocês poderem entender solitariamente ali, ó. Só você e você mesmo, o que, é que o seu mentor quer te passar. Porque eles vão conversar com você. para vocês também não se sentirem tão sós. Não é fugir, ah, eu tô só muito tempo só, vou ficar lendo livro, vou me afogar nos estudos, vou fazer isso e aquilo. Não, tem que ser leve, fluido. É aquela questão, acolha suas sombras, reconheça o que é que está realmente faltando e precisando ser visto, para que esse sintoma da falta, essa, essa solidão, né? ela venha a ser entendida e venha a ser resolvida dentro de vocês. Entendeu? Eu moro é só aqui, já tem ó, muito tempo e estou bem tranquilo fazendo live aqui com vocês, tá. conversa. Tá mesmo, tá todo feliz. Cadê ele meu, saco. É Cadê meu gato? Cadê meu gato? <risos> gato? Ó, tá aqui. Tá aí, o bom. gato tá aplicando reiki na cliente hoje, viu, gente? É, você contou, você contou. Quem, muito, tiv muito quem tiver por aqui, vai receber reiki de gato. Não, é interessante, ele passa na mãozinha mesmo, assim, ó, no braço dela, que enquanto bom. eu tava enviando a energia, e ela tá, tá querendo rir, eu digo, não ria, deixa ele terminar. <risos> lindo que lindo Olha a Patrícia tá perguntando Karen explique por favor por favor o que significa a contraparte contraparte é aquilo que eu falei para vocês que quando a gente nós somos 12 extensões de alma em uma alma nós temos 12 extensões tá e nós somos a, este, a, a perninha que vai se estendendo estamos aqui nos experienciando somos a pontinha dessa extensão e quando a gente desce né descem sempre em seis. Dessa, dessa alma sempre descem em seis raios, tá? Esses raios é um positivo e um negativo, um feminino e um masculino. Então, a sua alma contraparte é aquela que desce com você, tá? E o que, que significa isso? Ela é o seu negativo e você é o positivo dela. Então, vocês são entrelaçadas energeticamente. Isso é alma contraparte. Não significa que nós temos que nos envolver amorosamente com a nossa alma contraparte. Geralmente, isso não dá certo. Geralmente da guerra. <risos> quando a gente encontra uma alma contraparte aqui, da guerra, tá? Porque é, geralmente elas não estão alinhadinhas, o positivo e o negativo. Então sempre vai dar briga, tá? Por exemplo, Jesus e Maria Madalena, eles eram almas contraparte. Eles se juntaram por causa da missão, tá? Então assim, é, sempre quando a gente desce, viemos, viemos sempre de dois, viemos sempre de casal, positivo e negativo, Yin e Yang, tá? Então isso é alma contraparte. Agora não saiam aqui. Não, aí, não, não suas vão sair correndo. É. Não, olha, não saia correndo atrás da sua contraparte, porque você vai ver o que, que vai acontecer. Quanto mais vocês correm <risos> atrás, quanto mais vocês vão atrás, mais ela se afasta, viu? Então, até vocês entenderem tudo isso aqui que a gente falou, quanto mais vocês se afastam dessa contraparte, mais ela se aproxima, digamos assim. É verdade. E a Fabiane tá dizendo e aquela pessoa que promete desenhar sua alma gêmea? Gente, ah, eu não Maria. quero fazer esse tipo de comentário porque é um eu golpe. não quero entrar em julgamentos. É um golpe. Desenhar a minha é errado. Não quero entrar em julgamentos. Estou tô com o da minha, bem um... O que é que você tá fazendo? Você também fez esse desenho? Não fiz o quê? Há muito tempo atrás. Quando eu, tava na... quando eu ainda tava na 3D, eu fiz. Só para ver, eu digo, vamos ver o que é que vai é. dar. Aí saiu um trem lá, não sei, nunca tive conexão com esse rapaz aqui, não. Está errado o negócio. Não é quem aparecer em minhas projeções, não. <risos> Aí o perguntando, como terceirizar a responsabilidade de ser feliz para o outro? Não existe, concordo que preciso encontrar dentro de mim, sou completa, plena inteira, então, emanar lá fora. Você nunca vai ser feliz para o outro, isso não existe. Por quê? O que, que, o que, que acontece quando a gente recebe uma consciência reintegrada com a mônada? Que, qual é a primeira coisa que acontece? Você sabe que nada lá fora existe. Nada lá fora existe. Tudo lá fora é como se fosse um holograma refletido do seu interior. Então significa que todo o universo está dentro de você. Todo o planeta Terra está dentro de você. Então não existe o outro. Então o que você tem que fazer? Você tem que cuidar do seu mundo. Nós nascemos com a missão para cuidar do nosso mundo, o meu mundo, o meu planeta, a minha mente, minhas emoções. Tudo tem que estar em harmonia, tudo tem que estar alinhadinho. Se o meu mundo está bem, o que eu vou refletir lá fora? Eu vou ser abundante de amor, eu vou ser abundante de harmonia, de alegria. Então o meu mundo lá fora vai ser exatamente assim. Nós nos encontramos sempre onde o nosso coração está. Nunca se esqueçam disso. O mundo onde a gente se encontra é onde o nosso coração está. Se você quer estar em um mundo diferente, com uma realidade diferente, trabalhe o seu coração. É simples assim. Não complique, é só trabalhar o seu coração. Voltar para ser a nossa essência não é tão complicado, igual todo mundo está pintando por aí. Voltar para a nossa essência é você se apedicar de todos aqueles programas que você aprendeu desde que você é criança. Assim a gente volta para a nossa essência. Esses, nós temos que desprogramar tudo isso que a gente aprendeu para que a gente consiga uma nova consciência precisamos morrer o velho para que o novo o novo não, para que a nossa essência venha à, to, à tona né? essas programações que a gente recebeu de pais, de escola, de sociedade é isso que acabou com a, essência, a nossa essência né? nós Limita. nos esquecemos uhum. Limita. E é, que, e é o trabalho que a gente tem que fazer Olha, Kátia, Keren, fala sobre os relacionamentos onde os parceiros limitam um ao outro. Isso é totalmente kármico. Meu Deus do céu, <risos> eu jamais conseguiria viver num relacionamento desse. Ah, você não pode isso. Já tive um relacionamento desse, tá? Já tive, tanto é que eu não podia nem dançar. Eu sou professora de balé e eu não podia dançar. E um tipo de relacionamento desse é totalmente tóxico, kármico, só para que a gente possa aprender a nos reconhecer quem realmente somos. Uma pessoa que te limita, nossa, se você deixa uma pessoa limitar você, é porque você não tem um pingo de amor próprio por você. E se você também limita o outro, é porque você, você por você não trabalhar em você, você acaba refletindo no outro aquele medo que você tem. Né? Uma pessoa que tem ciúmes é porque faz coisa errada. Desculpem falar, desculpa ser direta. Meu pai sempre falou, aquela pessoa que tem muito ciúme é porque tá fazendo coisa errada. E fazer coisa errada, fazer coisa, não existe certo e errado. Mas assim, com os pensamentos, sabe? Só com os pensamentos ela já está mais fora de casa do que dentro de casa. Então essa pessoa vai ter muitos filmes da outra. Então esse negócio de limitar um ao outro, gente, isso aí é totalmente tóxico. A gente, a gente não pode mais aceitar esse tipo de relacionamento. Estou procurando aqui as estrelinhas que a Erika colocou nas perguntas de vocês, tá? estrelinha, pois é. <risos> a Sônia, não encontrei minha alma companheira, casei com a pessoa errada, sofri, separei tem 17 anos, de lá pra cá, muito só, onde está minha alma gêmea? Sua alma gêmea está em todos os lugares, <risos> sou uma gêmea, eu sou sua alma gêmea também. Uh, você não casou com a alma errada, Sônia? Sinto muito em te falar isso. A gente nunca casa com a alma errada. A gente... Todo casamento, todo relacionamento, todas as pessoas que fazem parte do seu teatro da vida, é tudo um contrato. A gente sempre encontra pessoas que a gente planejou antes de nascer para encontrar. Então, nunca foi errado, tá? Se você sofreu nesse casamento, isso foi tudo planejado. É tudo um aprendizado. Estamos aqui para equilibrar energias, né? Não existe culpado nem redimido. Estamos aqui para equilibrar energias. Então foi tudo certo, você tem que olhar para esse casamento com gratidão e dizer, foi tudo planejado, foi um aprendizado, eu sou muito grata, amém, obrigado, né? Então, assim, tá olhando aonde... Só o um negativo, tipo... tem que ver a parte do aprendizado, né, que, que dá vivência, o que, que que ela tirou aí, que fez ela evoluir, crescer mais e mais a, a, a, até o dia de hoje, até esse momento, né? E aonde está a minha alma gêmea? Essa pergunta você, na verdade, não deveria nem fazer de alma gêmea. Você tem que falar: será que eu estou pronta? Será que eu, quando eu for na frente do espelho, eu vou falar: cara, eu sou tão apaixonado por você? Nossa, eu me inspiro em você. Se eu te encontrasse na rua, eu casava com você na hora. Você olha pra você desse jeito? Você se ama a tal ponto de falar: caramba, nossa, eu ficaria com você 24 horas por dia e mais ainda, porque eu te amo tanto. A hora que você se amar a esse ponto, aquela pessoa que você tanto deseja, vai chegar. Primeiro se ame. Estamos aqui agora com 1.045 pessoas no chat. Gratidão. <risos> ah, Cintia, Cintia eu acho que a gente acabou de responder essa, essa pergunta, né? Como vivenciar e atrair relacionamentos? Você só manifesta aquilo que você é. Só manifesta aquilo que você é. Você só manifesta aquilo... É, que você tá vibrando né então como atrair um relacionamento que te faça feliz seja você feliz primeiro seja você completa primeiro porque toda mulher quer se sentir segura que se sentir amada né que se sentir é, totalmente bem tratada só que para isso você tem que se tratar bem primeiro você tem que se cuidar primeiro você tem que se dar atenção primeiro tudo aquilo que você faz com você você vai vibrar lá fora e você vai receber uma pessoa exatamente assim tá E aí, a Dan, responde é a... essa pergunta. Responde essa pergunta. E quem já e está quem... ano sozinha? <risos> quem já está ano sozinha, meu amor, é porque você é uma velha alma que tem muitas questões ainda para serem resolvidas, viu? Então, esses anos sozinha é, significa que precisa trabalhar gosta em si. mais de você, é, trabalhar em si. Pra se harmonizar é assim, aí é. o campo e aí a pessoa vem e chega mas vai ter uma pessoa não vai ficar sozinha morrer sozinha assim sem, sem casa só se com ela quiser ela pode escolher é. ficar sozinha né é. se ela não se valoriza ela vai ficar sozinha uhum. porque a próxima pergunta é e se morar sozinha Mauricéia pelo amor de Deus se você mora sozinha vá saia <risos> porque Tem que ninguém quer abraçar sua criança né, é. né Kéron? Tem que quebrar essa crença antiga, ancestral dos tataravós aí da vida, de que ah, a mulher fica muito sozinha, não pode não sei o que, também envolve crenças limitantes aí sobre o que é que tem uma mulher morar sozinha? Né? Hoje em dia eu acho que não, não há problema né se... goste, se... tem um gato que tá mora se só tá morando. Se tá morando sozinha e quer encontrar alguém precisa sair de casa Precisa encontrar amigos, precisa se divertir. Se arrumar, assim. mudar a forma que se, que, que, que, que se veste, ou seja lá o jeito, as amizades locais que anda, muda. Você uhum. passar a se valorizar mais, você vai encontrar alguém que te observa. Ana Paula, e como saber se um relacionamento já neutralizou o karma? Ana, o relacionamento fica lindo, não há mais cobranças, é, é, uma, é, uma, é uma comunhão muito bonita é um ali do lado do outro fazendo as coisas juntos e caminhando junto sem brigas, sem discussão sem, uh, sem cobrança é uma liberdade total quando o relacionamento não tem mais karma. é uma liberdade total mesmo e uma alegria muito grande aquela alegria de simplesmente estar junto né? Bom, eu sei que é cumplicidade. Isso, essa palavra que eu estava querendo encontrar não estava encontrando Gente, eu tem bastante pergunta, ainda. Você achou o quê? Pergunta? Isso, acabei, cabeça a, a palavra. Ah, cê, é, você, telepatia. <risos> ah, deixa eu ver. Eu vou responder só mais uma pergunta, gente, tá? Porque Dan, ele preparou uma... algo muito especial pra gente aqui hoje, então eu não vou ficar muito nas perguntas. É muita pergunta também, gente. <risos> ia ficar até de manhã respondendo tudo. Terça-feira tem quadro de perguntas e respostas. Você não sabe quantas perguntas vem aqui, Dan. Eu <risos> vou tirar um tempo um. também para mim entrar. Para me fazer esse quadro também. É, vem, é muito legal. As pessoas tá vêm na tela comigo. Ótimo. Deixa eu ver aqui. Gente, eu estou pegando perguntas que tenham relação ao tema, tá? Eu sei que vocês têm muitas perguntas aqui, mas eu estou pegando uma do tema. Hum. Tá tudo certo, gente, a programação. É porque o ego humano, a gente tá encarnado, a gente não lembra, né? O que que, o que que a gente combinou antes de encarnar e com as pessoas que a gente combinou junto ao conselho kármico né, para como que vai ser as experiências de aprendizado para a sua alma. O que que você vai precisar vivenciar e com quem? que vai trazer uma evolução, né? Ninguém tá aqui à toa por acaso, ninguém tá só por acaso, ou ninguém tá junto de alguém por acaso. Todo mundo tá no processo de aprendizado. É tudo um processo. A Maria tá dizendo, às vezes pensamos que a outra pessoa será diferente, mas quando nos damos conta, o padrão se repete. É porque não limpamos? Exatamente isso. Quando o padrão se repete, isso é um karma, tá? Quando, não importa, você pode ir para um outro país, você pode mudar tudo que você quiser lá fora, mas se não mudar dentro, o padrão sempre vai repetir, tá? Até e a outra, a última pergunta, gente, da Adriana, e como nos desapegar de tudo e todos? Sabendo que tudo e todos estão dentro de você. Sabendo que tudo e todos é apenas um reflexo do seu interior. E eu tenho uma técnica muito bonita no meu livro, que é a técnica da ilha para isso, para o desapego, para treinar esse desapego diário, a técnica da ilha, tá? Onde você precisa se encontrar numa ilha e você tem que estar sempre sozinha nessa ilha. E nessa ilha você vai ver que você é tudo e basta. Você é tudo e basta. E tudo que estamos vivenciando aqui faz simplesmente parte do cenário deste teatro. É tudo emprestado, esse cenário aqui é todo emprestado, nada nos pertence. Nos filhos não são nossos, os maridos, as esposas, os amigos não são nossos. São apenas reflexos do nosso interior. Gente, vamos aqui então agora. O Dan, ele vai trazer... Cadê, Dan? Eu anotei aqui. Ele vai trazer uma técnica egípcia. Ah, energia egípcia da ordem do disco solar. Caramba, nossa, ele, ele traz cada nome chique aqui. Não, mas é uma energia ancestral. Que lindo, meu Deus do céu! Então tá, uma energia egípcia, gente, é. solar. Tem algumas pessoas aqui que fazem parte dessa ordem, viu? Algumas pessoas que têm uma similaridade egípcia, eles... é, eu consigo sentir aqui, por mais que tenha bastante pessoas, mas eu consigo identificar algumas que também fazem parte dessa ordem. É uma ordem egípcia, muito antiga. a ordem do disco solar. Que eu faço parte. Bom, isso aí é novo, né, Dan? Porque essa aí eu não conheço, você nunca me mostrou. Eu utilizo nos atendimentos. No final do atendimento, eu faço o envio dessa frequência. É uma frequência, ah. viu? Eu canalizo ela. Posso canalizar ela, outras pessoas também podem. Como eu tô falando, tem pessoas aqui na live, eu consigo sentir, que também são que também podem utilizar desse poder, dessa energia. Então, vamos lá. Ela vai ser retransmitida para todo mundo que estiver online, assistindo ou agora online, ao vivo ou depois. Quem for assistir depois, porque eu já vi já pessoas perguntando, será que eu vou receber? Vai. Quem está assistindo depois, que não seja online, vai, recebe do mesmo jeito, viu? É multidimensional. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Vamos fazer só uma preparação aqui, que eu preciso preparar o campo. E o chakra, estrela da alma de vocês. Fechem os seus olhos. Daí. Agora vocês vão visualizar que no alto da cabeça de vocês, acima do chakra coronário, existe uma bola de luz dourada, como se fosse um pequeno sol dourado, brilhante. No alto da cabeça. Respirem profundamente, percebam uma energia, um pequeno sol dourado no alto da cabeça. Perceba que todo o seu corpo está envolvido por essa energia dourada, luminosa. Sinta essa energia. Agora vocês vão visualizar que dessa bola de luz dourada, que é o seu chakra, a estrela da alma, o oitavo chakra, começa a cair pequenas partículas douradas de luz em cima dos seus corpos. Vocês estão recebendo uma energia como se fosse uma chuva dourada. Sintam, percebam essa energia caindo, criando uma aura de luz dourada em cima e em volta dos seus corpos. Respira. Mantenham essa visualização, essa imagem criada. Cortéria semim semirá caripur a cortéria semim semirá tá. ectar elud a tem atônica a tonsar mauruki ectav, atem. Etuniec ram, catat, aton, sadixem. Kefnir, aton, aton, aten, kef, nefrint. Admém, admém, admém. Aton, aton, aton. On, Om. on, Respirando profundamente, quem que me a rir Ahi. me assim ir respiram profundamente vão retornando percebendo a energia muito bem Abrindo os olhos. Como se sente, Kelly? É. som. Pronto, <risos> forte. Forte. Bom, eu já estava vibrando antes agora. aqui. Agora eu acho que eu não, eu não vou nem levantar aqui da cadeira, né? porque senão eu caio. <risos> Aumentou demais. É bem forte. Uhum, é bem forte. Ele é bem forte. É uma energia... Teve alguém que comentou alguma coisa. Daniel, tá parecendo o, o, é, alguma coisa. Deus do Sol. Uhum. Essa energia, ela é solar, Ela é uma energia dourada, viu? Eu tenho essa conexão com o Sol. E você sabe que você falou... Você falou algumas palavras que me eram muito familiar. Eu falo quando a... De vez em quando eu falo na língua de Agayon, né? E uhum. as palavras são muito similares, muito similares. Eu lembro você falando lá na canalização do Rio de Janeiro, do curso que a gente fez. É. Você falou, trouxe uma mensagem bem forte de Agayon, e falou e traduziu, né? É, é. Bem, bem parecido algumas palavras, foi lindo. Lindo mesmo. Nossa, gente, e aí, o que, que vocês sentiram? Sentir que um fogo queimasse Dá todas ser. as sombras. Dá uhum. sede, viu? Dá, dá, dá, dá sede. sede. Então, bebe água. Me sinto tremendo, vibrando, tudo, igual eu, igual eu, tô aqui vibrando. Daniel, eu acabei me vendo na frente de uma pirâmide. <risos> que legal. Acontece, acontece. <risos> Muito forte, parecia que eu estava sendo puxada pelas mãos. Uhum. Olha, tem gente que tá se tá sentindo bocejando direto. Uh, Equilíbrio tá energético. Equilíbrio energético. Sede é demais. Uhum. Calor e arrepio. Eu me vi no Egito. Acho que todo mundo se viu no Egito agora. <risos> uhum. Relaxei. O corpo ficou quente. O meu tá vibrando até agora, assim, como se eu fosse Isso. uma máquina. Já estava. Imagina é. como é que não tá agora. Uhum. Me senti em casa. Chuva de energia, um calorão, um calor tremendo. Uhum. Bom, quem fez direitinho sentiu. Quem, quem entrou aqui na frequência sentiu. né Porque a gente pode escolher se a gente quer ou não. As pessoas que são muito céticas nem fecham o olho para sentir. Claro que não vão sentir nada, né? É. Sim. é. O que que foi, Glauber? Senti igual a clube do Naruto, tem muita paz. Que bom. Quem do Naruto que, que ele falou? É, na, você sabe que ele me chama de Narutinha, né? O Glauber, ele me apelidou de Narutinha. Ele é fã do Naruto. Ah. <risos> foi, eu eu também paz, já, fui, já fui muito fã do Naruto. Também ainda gosto assim, mas não como antes. Antes era mais. Por causa dessa questão de chakras Se... que ele fala, energia, essa coisa toda. É, o Glauber disse que eu preciso assistir Naruto. Só que eu fui falar para os meus filhos. Falei, Anthony e Andrew, eu acho que eu vou assistir Naruto. Eles olharam para mim. Mãe, você sabe quantas, quantos capítulos tem? Mais de mil. E eu falei, ah, não, eu não vou assistir não. É grande, é grande. Ai, ai, gente, vocês gostaram? Eu estou vendo aqui que vocês todos gostaram, vocês todos sentiram. Dan, foi você que canalizou essa essa técnica? Não, essa técnica não, não foi eu não essa técnica ela foi canalizada por ai me fugiu o nome aqui agora da pessoa Peraí, deixa eu tentar lembrar aqui ela é, ela é, eu sei que ela é uma técnica do faraó da mulher do faraó é. tia pronto neva neva que canalizou ah, que trouxe tá. neva que trouxe essa técnica da mulher falei faraó, Neva, Eu falei com a Neva terceira. hoje. Que, que coincidência. Uhum. Falei, falei com a Neva hoje. Que lindo. Uhum. lindo. É. A Neva já fez leituras para mim, já fiz atendimentos com a Neva. A Neva me fala várias coisas. Daniel, vai chegar um dia que você vai ser visto, não sei o quê. Aí já está acontecendo. Já está acontecendo, rapidinho. Gente, a agenda do é. Dan está lotando. Ele falou que março já fechou, né, Dan? Só eu estou enviando todo agora. mundo para você. Gente, a minha agenda não está aberta, quer dizer, para 24, 2024 eu não vou abrir, não vou abrir, tá sem previsão de abertura, porque em 2024 eu tenho muitas viagens, tá? Muitas viagens. Posso... Fala, amor. Oh, desculpa. Fala, desculpa, meu amor. Pode terminar. Não, eu só queria dizer que as pessoas estão perguntando se podem entrar em lista de espera. Tem mais de 400 pessoas na lista de espera, que se eu fizer uma lista de espera tem mais de 400 pessoas. Só que eu não sei se eu vou abrir em janeiro a minha agenda, porque eu vou estar viajando. E quando eu estou viajando eu não consigo fazer leituras de alma, tá? Então, sem previsão para abertura, tá? Para quem pergunta, a agenda de 2023 tá lotada, não tem mais espaço nem para eu respirar. <risos> tá bom? Então aguardem aí, vão vir informações. Diga, Dan, que você queria falar. Sim, gente. É, é porque veio algumas pessoas com urgência. É, alguma urgência, né? Para fazer atendimento. Só que minha agenda de março praticamente fechou. Eu tenho para abril. Abril para frente e tá, tá, ainda está livre, né? Para fazer agendamento. Mas esses casos de pessoas com urgência, tem tenho uma amiga. Ela é muito boa. Isso eu confirmo, porque eu já fiz vários atendimentos com ela. É a Raquel. Ela é muito boa na mesa é, multidimensional arturiana. Pra, eu tipo, acho que ela apomet... me mandou uma mensagem. Apometria. Ela disse que ia te mandar uma mensagem. Ela Ai, faz uma apometria não. muito boa, viu? Aí, quem quiser entrar em contato, me manda uma mensagem que eu mando o contato dela. Aí, vocês conversam com ela que ela explica melhor como é os, os atendimentos dela. Ela, ela tá mais livre, esse mês de março. Então, quem sentir, uhum. tá? É isso. Ótimo. Gente, é sempre muito bom com o Daniel aqui, né? Ele traz, ele, ele surpreende a gente de vez em quando, hoje ele trouxe essa, essa técnica aqui que foi muito bom mesmo, deixa eu só ler aqui a, a, a mensagem do meu amigo Flávio, peraí Flávio, Flávio é um querido, adoro o Flávio, peraí, ah, que é, lembra quando eu te... <risos> te contei da nave retangular que me deu uma bronca numa projeção? Porque levei meu irmão para ver, etc. Apareceu a mesma linguagem. Será que tem alguma coisa a ver? Ah, com certeza. Com certeza, né, Dan? Nave retangular, normalmente as retangulares... Elas, elas são das, das raças oriones, viu? As naves retangulares são das raças oriones. Até onde eu conheço. Até onde é, é, Darani me transporta para alguns sistemas em reuniões à noite, projeção, e me mostrou também algumas naves. Então eu sei que as retangulares são das raças Orion, de Orion Alguns retangulares também são das raças de Alpha Centauri. Algumas, de Alpha Centauri. E por que, que você Mas... acha que apareceu essa linguagem lá na nave? Será tem, que tem similaridade uma? porque os Órions, os, os seres de Órions, também é, auxiliaram na construção das pirâmides, lá atrás. Não é à toa que elas estão alinhadas com as Três Marias, que é no sistema estelar de Orion, Eles auxiliaram para isso. Pode ah, ser. Pode ser. Uhum. Olha, Josuel, <risos> você é uma graça. Toda vez que eu for fazer algo importante, eu penso, o que a Keurin faria? Eu penso muito antes. <risos> que bom, Josuel, que bom. Fico feliz. Ele me mandou uma mensagem no Instagram muito bonita, muito obrigada pelo carinho. Eu sempre falo assim, ó, não pensa o que a Kelly faria, pensa assim, o que que Josuel, que se ama incondicionalmente, que não faria nada disso aqui que não o agradaria, faria agora? Né? Para todas as escolhas que você vou fazer. Será que você está escolhendo alguma coisa para você, ou será que você está escolhendo alguma coisa para agradar os outros, tá? Sempre faça por você primeiro, tá? É isso que eu faço. Karen, toda vez que vai fazer uma escolha, ela fala o que que Karen, que se ama incondicionalmente, faria agora? É? Bom, gente, é isso. Não vamos ficar mais tempo. Dá vontade de ficar a noite inteira aqui com o Dan, que é sempre muito gostoso com ele, né? Mas, ele volta. Né, Dan? Você volta no nosso quadro quinta Volto. dimensão. Volto. E a Volto gente na técnica. próxima. Vamos voltar com outra técnica, talvez. Né? A gente pode até trazer um dia umas runas. Pronto, sim, runas faz um runas, bom tempo, né? faz um bom tempo que eu fiz assim, tipo uma live com as runas, Oi. vou fazer, vamos, vamos falar, vamos fazer um, uma tiragem de runas aqui na próxima ah, live. Ah, vai ser né? muito legal, acho que vocês querem, né? vocês gostam disso, né? <risos> então tá bom, então é isso, Dan, muito obrigada, eu amo você, meu queridinho de mamãe, gratidão. Obrigada pela sua contribuição aqui. Obrigada a todos vocês Gratidão, que estiveram aqui todos. com a gente. Nossa, mais de 1.050 pessoas aqui com a gente. por mais de 20 hora, e 22 né? agora. Uhul. 20 é horas e 22 minutos. Foi linda a live. Muito obrigada pelas perguntas. Obrigada pela energia de vocês. Obrigada pelo carinho. Um beijo para todos vocês. Boa noite, um lindo final de domingo. E uma ótima semana para todos. Tchau, gente. Gratidão. Um beijo. Tchau.